Estamos no acredito é do convento de Cristo. É para cima. Agora aqui temos. Onde fica o, o poço de sedentário? E agora fica para aquele lado ali. Agora vamos lá. Ora, isto é o caduto do convento de Cristo. Trouxe pegões altos. Como estão a ver, nós começámos daquele lado e viemos por aqui até aqui. Agora, vamos fazer o inverso. Mas vamos fazer agora. Esta parte vai vir primeiro do que a outra. Esta parte vem primeiro do que a outra por causa do sol. Porque a outra está com o sol e não se ver nada. isso, vocês agora vejam este, primeiro esta parte e depois a metros -se a seguir. É? Vejam que isto para isto. Bastante alto. O Kevin vinha a outra parte. O Kevin vinha por aqui com a Lucília e teve medo. pronto, agora vamos para a estrada. Vamos ver se acham um caminho ali por aquele lado. Está aqui o portão. E vão por estrada. Vem-se lá e vou tentar ver se consigo depois apanhá-los ali por carro. Agora então vamos lá seguir o caminho por esta parte. Ora vamos lá continuando aqui por cima do aqueduto. Agora já é a vinda de regresso, mas agora já é um bocadinho mais confiante. Ah, só para isto. É ali como é que são os arcos, nós estamos a passar por cima desses arcos aqui neste momento. Vamos dar aqui uma volta só aqui para vocês verem aqui a panorâmica disto. Vamos é. ali daquela, daquela parte, Puxa para a frente. Sempre aqui com a mãozinha aqui deste lado, né? Segurança, isto estou. São um bocado madricas também aqui com as alturas, né? São um bocadinho de é? é? uma alma, mas não é que já é com as almas. Agora vamos lá ver aqui o aqueduto. Bem alto, até subia, o vento está a subiar, é. É lá para a paisagem, parece mochar com o tratamento de gotas qualquer coisa, porcolha d'água, não sei o que, é que será aqui. Vamos ver, camisinhas em baixo. eu aqui deste lado, aqui com uma mãozinha sempre aqui, agarrando aqui segurando. <risos> um gajo tem aqui umas pedras e um gajo pode tropeçar aqui e tumba lá para baixo. Isto aqui, ali para a frente ali tem um murozinho, aqui neste muro mas aqui na parte não tem muro. Depois tem aqui estas ervazinhas um gajo que tropeça aqui nas ervas, pode dar à reboleta, não é? Não convém muito. olha Auxilia! Auxilia! Ah está ali embaixo Ah! Mas... ah Chegas primeiro para o carro do que eu! Não tens a chave? lançada a raio da mulher e fez a volta para o outro lado. Então, já podem fazer o, o circuito circular. Se não aguentam só as duas viagens. Aqui em cima, do, por causa das vertigens, podem sempre ir para o outro lado. Para aquele lado ali. Olha, o Kevin já vai correr. essa é só a correr consegue ver aqui, consegue ver. Passou ali um carro. Não é assim, da cortinha lá, estão a ver isto? Tem pelo menos um metrozinho. Um metrozinho, tem aqui o um murozinho, estamos aqui encostados aqui ao muro, mais ou menos dá, dá alguma segurança, não é? Dá alguma segurança. E o que é que se passa aqui nesta agudu? Estão a ver aqui nesta parte? É assim Vamos ver e as arcadas e aquilo vemos lá do fundo já Andamos isto agora é. Olha aqui uma panorâmica Bom, continuemos avançamos, avançamos para a frente é que é caminho, não é? Vamos lá, Ele já tem o murete do lado esquerdo Dá um bocadinho mais de segurança, não é que tem muita, né? Se caímos, caímos à mesma. São vários metros de altura. Está lá embaixo, vem os sinais, olha é para o tamanho dos sinais. Vê se vem a um carro para você ver se um o carro a passar ali embaixo. Aí vem um agora, vamos lá ver o carro. Quer ver o tamanho do carrinho? Epa, com o vento, olha vem ele. Vem dali, estão a ver? Aí vem outro daqui. É um de cada lado. Dá um bocado de vento, o carro, olha é para o tamanho do carro. Ali embaixo, é? estão a ver? Não é para o tamanho. É quase um carro de brinquedo. <risos> Vamos lá continuar. Não é muito bom para cadeiras vertigens. Olha vai, vai mais um. Mais um carrinho. Vamos lá continuar. Olha que parou ali, por causa do outro carro. a ver? Sinal de stop. Parou. Em cima dos arcos, continuemos. Almoçamos este bocado. Vamos continuar para aquele. Daquele lado há alguns namorados. Parece que é um sítio bom para namorar. Verão aqui tem o Acreduto. Namorar para o Acreduto. É um sítio alto. Tem uma privacidade e tem uma vista bonita. Vejam a ver. Bem ali. Embaixo da estrada. Mais um carro a passar ali. É, vai ali. O nosso carro está ali à frente. Viemos lá para cá. E meti o vídeo invertido para casa do sol. A lua já se vê ali, a lua daquele lado. Então, a ver ali onde passamos agora. E até ver o Sila lá em baixo e o Kevin. Vamos chegar ao fim. Ainda não os vimos. Ainda dá para ver. Ainda dá para ver-vos. Estão bem com de chill out. Olha a Alcira ali embaixo. Quase chegamos ao mesmo tempo, hein? aqui para o Porto de Sol e as arcadas agora. Aqui temos um poço de sedentário, para ficar aqui os sedentos, só para aquele lado. de sedentário e agora fica para aquele lado ali agora vamos lá Ai. ver o acuduto como estão a ver é muito é engraçado vamos lá, segue ali para aquele lado vamos vendo é. bem gira este acuduto Podemos ver, não é muito bom para quem tem vertigens. Isto ver. agora é é uma parte complicada. Ah, lá, lá, lá, lá. Com... O pessoal agora com medo de cair. Cuidado, estou com... não estou mais ir. Isto agora O pessoal comei é de caído agarrando ao muro, é? isto aqui, e tinha um bocado de vertigens aí para ali, a estrada a é passar em baixo, a Lucila fica ali atrás, isso logo, e é que tem vertigens ela não tem vertigens nenhumas, ela é fazia pinturas, o sol está de frente, pai. é um bocado chato, depois para cá vemos melhor, depois passamos a imagem de lá para cá, mas aí é lá que é engraçado, ali em baixo, a estrada, não vou cagar de medo mas Dá os carrinhos em baixo, mas estou a ver que isto é um bocado. <risos> é uma coisa diferente, não é? Passar aqui em cima do aqueduto é? é lá para isto, pessoal. E fazemos ali, nós queremos fazer ali uma panorâmica para vermos o aqueduto. Está para onde um bocado, um bocado aqui agarrado ao muro. Tem aqui outra parte para passar de água. Está lá embaixo, né? caraças! O Kevin, a Lucília, ainda vem mais atrás do que eu, vai lá! E é que sou a pessoa com medo aqui das alturas. Vem um bocado agarradas a isto, vai começar a tropeçar, pode ir para o lado, Não é, nunca é dividendos, já tem estes arbustos, mas ainda que estás aqui nos arbustos com as pernas, para isto é um gajo para depalhar, simplesmente vai esta mão aqui sempre, vai uma mão aqui agarrando aqui a isto, com medo, Ó, onyx, já ali em baixo, as árvores, passámos logo por cemitério, oh, oh. de deixa um certo respeito não é amigos, chegaram com o sol de frente, vou botar antes a câmara para aquele lado, assim um bocado esguelha, ver se não bate muito o sol, pois para cá é um bocadinho melhor, pois para cá já não, já não temos o sol de frente, já conseguimos ver melhor. Já meto o vídeo ao contrário, meto, meto lá para cá, sempre fica melhor do que esta parte agora, esta parte está com o sol de frente, ao é fim da tarde, de verão, Olha, agora aqui já acabou, aqui acabou-se o muro, é coque caneco, aqui ainda temos muro, olha, acabou-se aqui a segurança, ainda temos este muro, tem sempre o mesmo murozinho de segurança agora, agora acabou-se o muro, ô é meus amigos para isto, Aqui uma... Já se vê a Lua ali daquele lado, já se vê ali. ali a Lua, vamos lá continuar. As piscinas vem aonde? Ainda vão ali um bocado agarradas. Ah, agora aqui já dá mais confiança. É mesmo assim quando é muito seguro, mas dá mais confiança. Também vieram te aqui as ervas aqui deste lado, é dá-me a andar. Já dá mais confiança. A passar lá em baixo. Vamos lá continuar. Olha para a altura. Os carrinhos a passar lá em baixo, Onde se vem um carro, mas dá para ver que é carro lá ao fundo. ao pai daquela charca. e um gajo aqui sempre agarrado ao muro, oh, tá aqui oh. Olha como é que eu vou. Vou aqui, sempre aqui com uma mão aqui deste lado mas aqui um bocado de cagado de medo com isto esta altura chegamos lá em baixo o cara não sabe voar e eu não né? é? o Benjamin não sabia nadar olha os passarinhos a voarem aqui oi vamos quase tal a tal como os passarinhos não é? a canudo este deve estar um bocadinho de ruído aí em casa está um bocadinho de vento não é? está-se a saber as e a abanar está um bocadinho de vento, o seu pai volta às 7 horas da tarde aqui no aqueduto, ah, agora quase dá para ir correr, quase dá, é um carinha passar ali em baixo ah, agora já vai-se melhor, agora já está. uma Vamos vê as árvores ali em baixo para logo, ah estas árvores um gajo cai, um gajo cai ali para baixo fica amparado nas árvores, não é? deve ser filmes a mais agora estamos quase a chegar à parte final, já vimos ali a parte final Pois se quiser pode ir para a estrada, não é? pois, mas só tem que dar para esta parte toda, daqui para ali. Podem ser para ir para a estrada, não é? mas... Já que a parte está fechada, olha, parece que está fechada. Ah, caneco! Depois se for no resto, vou voltar para trás. Mas depois já não temos o sol contra, depois vejo o inverso. Agora, depois vou meter esta parte a seguir. Olha se com o sol de frente. Sim, ainda é alto, ainda dá para um gajo, está aqui vedado, vedaram aqui esta parte. não ver que esta parte está vedada. Ah não, dá para passar, está com a porta, dá com cancela. Ah, dá para passar sim. Ah, tem que uma a cancela. Isto aqui vai é ser para apanhar os sedimentos, apanhar água sedimentar e passar para aquela. lado. É aqui, passar por ali, vinha por ali o caduto, se quem quiser, como medo de voltar para trás, olha, pode sempre descer por aqui, descer e vai, se embora, e vai a Lucília, e o Kevin no caduto, fizemos aquela parte ali, começámos ali naquela, naquela torrezinha, viemos, viemos, viemos, viemos, até aqui. Até a Lucília, você está a cadinha de medo? Então voltas para volta para o mesmo sítio. É, acho que a minha casa não dá a voltar para o mesmo sítio. Não dá para voltar? Não. Então! Não é não? Não, não é não. é não? E até então, parece vamos chegar aqui. Não chegou aqui vivo? É. Vais para a estrada, é? Como é que a gente é vai apanhar a estrada? Até é, tenho, é, sempre, é, aqui, é tem sempre cheiro aqui para uma coisa. É por um... aqui. Por aí por cima? deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu ver. Acho que é por aqui, mas pronto, vamos lá. Não é não. É bom o vosso encontro? Agora vou ficar aí perdidos na mata. Vocês, quem é que tem a chave? Sou eu ou são vocês? Tenho a chave, não? Pois tenho a chave. Vá lá, vamos embora. Vamos lá ver aqui o aqueduto. Um momento, pessoas nos arcos. E vem cá o Kevin, é o campeão. O Kevin vai nos dizer o que é que achou é do fabuloso aqueduto. Adeus, Kevin. Qual é a sua experiência neste aqueduto maravilhoso e alto? É? Aterrador? É, é alto! É alto. Muito bem! E Lucília? acompanhante. bonito! Bonito? Muito é, era Era esperava estar em cima do aqueduto? Era! É mais, ba... é mais baixo que a Ponte Vila Nova! É mais baixo que a Ponte Vila Nova? É. Ah, não está bem mas a Maduta deu corrimão que não deu corrimão nenhum! Foi! Foi a resposta que tem teu filho me deu! <risos> espero que tenham gostado e continuo a ver o canal os nossos vídeos! Até breve! <risos>